Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português, e hoje eu vou explicar para vocês o que é hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em um exagero linguístico, então você vai falar assim, depois daquela derrota chorei rios de lágrimas, então assim, você está exagerando, é impossível você chorar um rio, mas você usa isso como uma figura estilística, né? uma figura de linguagem. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar aqui no sininho, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. Ah e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para eles também entenderem o que é a hipérbole. É isso, um grande abraço e até a próxima.